Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Julia, eu tenho 21 anos e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como foi a minha experiência no Instituto Federal Campus Cabivari e aonde eu tô hoje, né? Que foi aonde aí o Instituto foi uma porta aí aberta pelo Instituto para mim. Eu entrei no Instituto Federal em 2016 no Ensino Médio Integrado, né? o técnico em Química. Escolhi química porque tinha duas opções, né, química ou informática, e eu sempre pendi muito mais aí para a área de biológica, ciências da natureza em geral. Então, e também eu tinha muita curiosidade de, de aprender um pouco mais sobre química, né, eu, é, antes de entrar no instituto, eu fui conhecer antes de prestar a, por, a prova, né, eu fui conhecer o instituto e, e eu achei muito legal a estrutura, os laboratórios, né, acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a estrutura do, da escola, do lugar, né, em si. Uh, bom, enfim, deu certo, passei. É, primeiro ano, a gente já se depara aí com uma carga bem tensa aí com relação ao técnico, que acaba dando uma experiência bem bacana para gente, né? Uh, principalmente com relação a relatórios. É, eu lembro que a gente fazia muito relatório, porque toda aula prática que a gente tem, a gente tinha que fazer um relatório, entregar para o professor. E ao mesmo tempo que isso, né, num primeiro momento, assusta, a gente vai desenvolvendo habilidades aí, isso é muito importante, e que acabei usando e uso até hoje né, na, na graduação. É... O Instituto Federal também, eu costumo dizer que não é só uma escola, é uma vivência, né porque a gente acaba tendo que lidar com situações que, pelo menos né, no, no campus Cabivari, que era relativamente aí longe da minha casa, então a gente passava praticamente o dia todo aí, então amizades, convivência, é, almoçar na faculdade, na, na, na escola, né? Então realmente a gente passava o dia todo lá, a gente, é... acho que é uma das principais coisas aí é o, o conviver, a convivência. Não só com os amigos, é... com os funcionários da escola e também, principalmente com os professores. Outra coisa que eu achei muito legal quando eu fui conhecer lá, que foi um, do, um dos atrativos maiores para mim, foi é... os professores terem salas e as salas... É dos professores são todas abertas assim em vidro, né? E, e eles, tavam, eles ficavam lá o dia todo. Então, é, quando não estavam em aula, né? é, eles estavam ali à disposição da gente, e tanto para uma conversa, para tirar dúvida. Então, isso me chamou a atenção e isso se, se manteve. Né? Isso eu acho que é um grande forte da, da escola, do instituto. É, esse acesso que a gente tem aos professores inclusive eu, o carinho que eu tenho pelos professores que eu tive é, é surreal assim é, eu lembro que eles não ficam não ficavam né só só na sala de aula e só na sala deles às vezes no próprio pátio da escola mesmo a gente sentava conversava e os professores compartilhavam a experiência universitária deles que foi também uma coisa muito importante para mim porque acabou abrindo a minha mente e me inspirando, me, me dando vontade realmente de, de tentar o um ensino superior, né? Fazer uma, prestar uma faculdade, uma faculdade pública, é, e é isso. Aí no segundo ano eu lembro que uh, surgiu a oportunidade, né? o professor de física, Clayton, que é um professor assim, que eu tenho um carinho enorme também, é, ele ele veio com a ideia da gente ir né no Instituto de Física da Unicamp participar de um é, eu brinco que é coisa de doido né <risos> chama Física nas Férias um evento e eu falei né vamos tentar e deu certo a gente ele fez carta de recomendação foi eu e mais três amigos é, e foi assim uma das melhores experiências aí né? É, eu conheci o campus da Unicamp, ali de, de Barão Geraldo, então foi, foi incrível. Uh, o Instituto Federal também tem a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é uma semana que marca muito, porque a gente desenvolvia projetos, é, a gente via palestras. Então, assim, o Instituto Federal é realmente um, um diferencial aí na, na educação do, do Brasil, eu acho. Porque trai, expande né, a nossa, nossa cabeça, ele dá um suporte psicológico para os alunos também muito, muito bacana. É, situações assim que, que realmente a escola entrou, é, fazia roda de conversa sobre assuntos muito importantes. Então isso também é outro diferencial eventos, né, como a festa junina, isso tudo era nossa responsabilidade, então a gente desenvolvia também essa autonomia de, de ter que é, ir atrás e, enfim, e ao mesmo tempo a gente se diverte, né? A educação física do Instituto Federal, a professora Ilha, é, sensacional, ela trazia sempre alguma atividade nova, sempre um esporte e não era simplesmente, ah, vamos jogar, era entender a história, entender como as técnicas, enfim. É... Outras atividades corporais também, nossa, muito, muito é... enriquecedor assim. e Enfim, foi uma experiência incrível para mim, e no meu terceiro ano, eu coloquei, né, é, a, a minha turma foi a segunda turma do Instituto Federal, né, é, como integrado ao ensino médio. E eu lembro que a, a primeira turma, quando eles saíram, muitos foram, é, conseguiram, né, é, ser aprovados na, na faculdade, né, em faculdades públicas. E eu falei, meu Deus, né, eu, será se eles conseguiram, acho que se eu estudar para caramba, eu consigo também. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia dar o meu melhor aí para conseguir entrar na faculdade. E, e os professores deram todo o suporte para isso. É, embora o Instituto Federal seja uma escola que uh, né, o, o foco real assim, seja o ensino técnico, é, essa disponibilidade dos professores, essa, essa ligação que a gente cria com os professores, permitiu que, às vezes, né, o, o, os professores faziam listas de exercícios, se fosse do nosso interesse. Então, se o aluno se mostra interessado, as portas se abrem. E eu sou muito grata por, por todas as portas que foram abertas aí para mim, por, pela forma como... O Instituto também acolheu a, a, os meus objetivos, os objetivos do, meu, do, do pessoal que estudava comigo, né? E graças a isso eu consegui passar em três universidades públicas, né? A USP, o UNESP e a Unicamp em Odontologia, é, e hoje eu curso né, odonto na Unicamp, e é isso, eu tenho aí muita gratidão no meu coração pelo Instituto Federal, por todas as pessoas né, que, que passaram aí na minha trajetória, e... Ah, e sobre onde eu estou hoje, né? Unicamp sensacional. <risos> uh, me coloco à disposição aí se vocês também tiverem alguma curiosidade sobre o curso. E, e é isso. É... Eu tô aí, né, tendendo entre a área, aqui, a área clínica e a área acadêmica, mas vamos ver o que, que a gente, o que, que o futuro aí nos aguarda. Mas é isso, pessoal, como eu falei, estou à disposição aí para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. E espero que minha experiência, minha vivência aí tenha, ter, motive vocês de alguma forma a entrar no Instituto, tá bom? É isso, até mais, gente!